Você sabia que a adoção de pequenos hábitos pode contribuir para a sua saúde mental? É isso mesmo! E a assistência social da Marinha pode te ajudar. Se liga nessas dicas. Inclua atividades físicas no seu dia a dia. Evite consumo de bebida alcoólica, açúcares e alimentos industrializados. Evite automedicação. E desligue os eletrônicos no mínimo uma hora antes de dormir. Evite ler notícias que elevem sua ansiedade ou te deixem irritado. E valorize seu tempo usando-o para estar com quem realmente importa. Desenvolva hábitos de saúde financeira, estabeleça limites para o seu estilo de vida, tenha uma reserva para eventos urgentes e cuidado para que suas emoções não comandem seus gastos. A saúde mental é um dos temas trabalhados no Programa de Qualidade de Vida, um dos sete programas sociais sob a gestão da Diretoria de Assistência Social da Marinha e executada em todo o país. Procure a assistência social mais próxima da sua região para mais informações.